movimento né <risos> tava cheio de jeito aqui cara, tinha muita gente cara o hospital aqui tava lotado e eu sozinho cara. O, o, o hospital tem que começar a fazer uns concursos aí pra galera trabalhar aqui é foda mano. É. tá muito saturado né só o senhor de médico hoje aqui então é que já saiu um turno e agora é outro turno, entendeu mas no primeiro turno tinha três médicos. Aí saiu dois e eu fiquei. Aí eu vou continuar. Até... O senhor enxergou, o bolsa O senhor acha que o senhor diria quanto? Porque até, é que mais até ou, até ou menos. Eu acho que uma hora eu vou trabalhar hoje. Até às 21h. Vai de 7 até 21h então? Das 18h até as 21. Mas já são 6h55, tá doutor? Acho, acho que o senhor tá no botão errado. Ah, é. é, perdeu a hora. Não, não, tá, eu isso que... isso. É, eu acho que eu tomei. Eu tomei demais hoje. Aí tô assim, entendeu? É as drogas que o senhor tá dando dá... pro povo aí tá passando pro senhor também. Ah, aí, doutor, o senhor é lá de. de Fortaleza, né? Não, eu, é não? Sou, eu sou da Paraíba, cara, Paraíba. Ô, oh, oh, doutor, pelo amor de Deus, doutor. Paraíba eu não conheço, não, eu conheço. Caraíba! É por ali? Negativo, negativo. Ô, oh, doutor, o, que o senhor tá entendendo, cara? Você tá estragando meu RP, mano. Você tá falando nome dos estados oficiais, mano. Não pode, mano. Ah, tá! <risos> <Sei> nada, <cara. risos> aí, meu Deus, você tá doido hoje, hein? Fala aí, seu policial, o que é que tá acontecendo aí? Você tá precisando de ajuda? Eu acho que o policial tá em Nardy, cara? Opa, se estiverem falando comigo aí, eu tive um problema de cabeça aí até agora não tô conseguindo enxergar as coisas não. Léo, você não sabe o que aconteceu aqui no hospital, Léo Cara, isso aqui tava lotado, mano Lotou hoje, cara eu tô... Olha, eu não parei não Desde daquela hora que você saiu Até agora, meu amigo Aí a cidade teve que reiniciar, mano porque tinha muita gente, cara. Muito acidente, cara. E aí? Tá sentindo melhor, parceiro? Ai, ai, tô sim, doutor. É porque eu tava pensando na vida. Aproveitei pra pensar na vida. Ah, e aí? aí quanto teve? Tá. Você, você me deve 3 mil. Nossa! Vou te mandar um pix aí, beleza? Você, você reze pra não sofrer acidente na. Na cidade, viu? Porque fora do hospital é 5 mil atendimento, tá? Nossa senhora, é sério, doutor? Mas não tem perigo, não, que nunca eu sou atendido fora daqui? Esse hospital aqui tá precisando de um calcete é um jeito, doutor. É, eu ligo pra cá, mando mensagem, ninguém nem responde, É melhor botar o robô para atender nós aí. Não tem que era massa. Você vai pagar em dinheiro. Não foi eu não, não foi eu, não, não foi é pagar pix ou dinheiro? Pix, pix, pix, pix, pix, pix. pix. É, é metaliza aí, 2398. Fala aí, seu policial, que hoje tá corrido, viu? Pô, tô percebendo aí, com esse. Esse terremoto aqui na cidade, o tratamento foi interrompido. É, cara, tá tendo um, muito acidente na cidade, cara. Tá foda, eu tava deitado aqui, aí. Aí, o tudo aí. Como se eu continuar o atendimento aí da injeção aí do... 2398? Deita aí na cama que eu já atendo. O seu, seu policial pode deitar nessa cama aí. Tá? Chegou? Valeu, cara. Tamo junto. Obrigado aí pelo atendimento. Tá? De nada, estamos aí para servir É, esse, esse policial tava aqui já quando eu cheguei, tá ruim? Foi, eu tava aqui, lá fora? aí o terremoto aí deu um blu, blu, blu aí, eu fui de beijo. Deu o quê? Deu o quê, Um Um blu, blu, blu, um blu. blu aí. É, um Cuidado que o brududu, doutor, aí vai, vai aplicar aí o é. um brududu. <risos> valeu, bom trabalho para você. Né? Vou aplicar outra injeção nele aqui, que aquela é não serviu não, né? Serviu, né? Aí, doutor, você Oi. tem uma água pra mim aí, um café, qualquer coisa? Por isso que eu tenho que levar pelo menos um café, né? Eu vou arrumar aqui pra você, viu? Pera aí. Muito bem, isso aí é um atendimento de qualidade. Vem aqui, chega. Parabéns, doutor. Cadê o doutor? Vem aqui, cara. Parabéns. <risos> o senhor é excelente profissional, doutor. Eu não vou te cobrar essa água, tá? Fica de cortesia. Ah, não é possível não. Ganhou 3 mil conto agora, vai cobrar uma água? Que isso, Fica doutor. cortesia, é um tá? <risos> <que> é <risos> Oxi, nem parece que é daquela área lá que o senhor já disse. Ó, oh, Inclusive, aquela região que o senhor falou lá é a minha também, entendeu? É ah, tá. Então, mas tem é uma legal, paraíba. Cara. É a paraíba que eu tô falando. Né? Aqui, doutor, é, na doutor, cidade, doutor. Não é possível, mano, vem é conhecer sair, doutor. Eu não conheço essa cidade não, mano. Mas é aqui na cidade mesmo, fica pro lado do Norte, cara. Olha o outro. Fica que... lá pro lado <risos> A criança tá. ó. Fica lá pro lado, lado, lado do lado lado Norte, lado. ó. Fica lá pro Nordeste, lá, ó. Nordeste. Uhum. O uhum. uhum. uhum. que foi que aconteceu, cidadão? Cai, ela a cabeça ali. Seu policial, o senhor sabe fazer o pagamento pela prefeitura? De novo? O senhor não chegou a pagar, não. Não, é porque eu já tinha pago, tava fazendo. Mas beleza. Não, na hora que Qual caiu. Na hora que deu o, o tsunami aí. Eu já tinha pago. Tinha não. Tinha pago? Você Tem certeza? Já, certeza. Então vai lá, vai lá, vai lá. Valeu. Desculpa aí. Não, pode dizer aí, pô, né? Eu que pago mesmo ao governo. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, Desculpa aí. Eu se eu pago. não pode falar, eu já tá aqui. É porque a partir, ficou, dois a do ficou dois policiais ah. policia Ficou dois policiais ah. sem pagar. Mas vai, vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir, não, pode ir, pode, pode dizer, ir. Pode dizer, rapaz. Foi Liga logo aí a falta de bom hoje é o que vou pagar. Ah, aí o Pix lá. 2398, 2398. É, porque ficou dois policiais. Na hora que eu dei o atendimento a eles, aí teve o Tsunami. Ah, você primeiro cobra pra depois você fazer, tá ligado? Tsunami. É melhor, cara. Valeu, obrigado, hein. Valeu aí, obrigado. O atendimento é 3 mil tá? Você vai pagar no Pix ou. Na teu celular, senhor. Oi? Na teu celular, senhor. O senhor também? O senhor, tem um celular aí pra emprestar? Tenho, tenho sim. Positivo. Qual é o botão pra pegar celular mesmo? É. E? É. Letra K. Ah, positivo. Lembra de mim? Não. Eu não. hoje lá. Que... O da Lamborghini lá. Ah, seu amigo do... do... do Santos? Irmão, irmão, irmão. Irmão do Santos, ah. É, ele apareceu, mas... ele tá aí? Ele tá aí? Tá não, ele... ele já foi pra casa já, cara. Ah, tá. Nárnia foi? Nárnia foi? Positivo, fui foi pra Nárnia. Ah. Só é, ah. eu acho que ele só entra amanhã. Ah, ele falou que tinha entrar Ele falou que ia entrar só 12 horas. Ele falou que ia entrar só 12 horas. Nossa, só meia-noite? É foi é, meia-noite. Então, sei lá. Então você entrou lá em Nárnia? Você foi em Nárnia lá no.. Onde? No canal. Não, não achei lá teu negócio novo. Fala o nome do teu canal. Então, é. é Ivo Moral Games. Mas é separado, tá? Ivo Moral Games. É, lá em Nárnia você. Na página eu faço live pela página do Face. Não se gastar não depois eu tento lá você já me dá tratamento dá sala você tem você usa face facebook não ah eu faço live pelo face depois eu vou tentar é. fazer pelo dá celular dá A celular Twitch. é então tô... também tenho tentar até... mas lá tem que ter canal passa lá celular Lá ali na que ser, tem que ter canal na Twitch. Tem que botar pausar, sei lá? Aí recebeu. Tem que botar pausar? Isso, você vai em banco. Você vai Botar seu... pausar. Isso, letra K. Isso. Mas aí. tipo assim, eu não consigo, eu aperto, não vai. Você aperta a letra K, aí você vai não lá. Vai. Nos não pontinhos vai. que tem no meio. Não vai, eu não, eu não consigo. Tipo assim, não consigo botar ele pra mim pegar, entendeu? Então depois você me paga. Me dá o celular, passa o celular, depois você me paga. Entendeu? Eu não, você não quer meu cartão? É se eu te emprestar o cartão, você saca e me paga, né? É. É melhor te emprestar o cartão. E aonde saca? Pera o cartão aqui, saca? É o cartão. Não, você consegue pagar pelo cartão, eu acho. Agora. Ah, consegue não, só antes de pagamento. Se eu não consegue bota aí T barra fatura 3 mil. T barra fatura espaço dois 3 mil, para ver. Você faz o seguinte, cara, você faz o seguinte, hum. eu te dou o um cartão. Você vai na lojinha, a lojinha que tem aqui, ó, tem uma lojinha bem aqui, ó. Não, tu, tem uma não, lojinha só... ali, você não, vai lá, compra aqui, o ó, celular e não, compra espera um, aí, um Espera aí, bota aí T barra fatura espaço dois 3 mil. T barra, fatura, t barra fatura espaço, 3 mil Só para ver o que negócio A gente vai Aqui. Como assim? T, bota aí F8 Fatura E bota aí o, o valor Botou? Botou? T barra FATURA dois mil Botei, apareceu nada Ah tá Depois eu te paguei Mais tarde eu vou tá aí, beleza? Mais tarde eu vou tá aí Tá certo, tá certo, depois você me paga vai lá, vai lá Ou oh, é, é... Oi. Como é, é, você não tá conseguindo achar o canal porque? é Não sei Você tá escrevendo junto, não é junto não Você escreve não. vivo... Separado ah. Moral Separado uhum. Games Você vai achar, eu tô de boné vermelho E óculos escuros Opa doutor, Fala aí, Como, doutor. É? Como, Como é? é Como é mesmo? Ivo Moral é... Games moral Até. Fala, Minha estado. mente tinha travado, doutor Você tava me atendendo aí Nem chegou a confirmar o atendimento aí ah, tá. Deita ele na cama que eu já tenho você. É o 2398, né? 2398. 23 Isso, cara. Isso. Eu... Achei lá. Achei não. achei não. Depois eu vi lá. Beleza. Você tá colocando junto, eu acho. Não um topo, pô. Não aparece. É, Depois é, eu tento lá. Eu tô de Depois de eu vermelho. tento lá. Depois eu tento lá, beleza? Tá na GoPro aí, doutor? Oi? Tá na GoPro aí? Como assim? Não entendi. Você tá na GoPro? Tá transmitindo? Fazendo live? Isso, isso. No... Pelo Face, aí depois eu posto lá no YouTube, no canal. Lá em Nárnia. Entendi. Em Arnia. Entendi. Chegou pra você, doutor? Opa, chegou sim, valeu, Ô, obrigado. Doutor, ele tá embaixo da cama, doutor. Bota ele pra cama. É, você consegue entrar lá e dar uma força pra mim? Claro, pô. Depois você entra no meu lá também, eu tenho você também. Você tem um também? Ô, Fernando, tá cadê tu lá, hein? Fala, Big Joe. Você passa pra mim. Pera aí, mano. Deixa eu... eu tá no Face, né? Isso. Deixa eu entrar aqui pra te ajudar aqui. Você entrar lá no meu Vision Gamer. É... V? Visão. Isso. Vis... é Visão, só que é Vision Gamer. E o seu, qual é? O meu é Ivo Moral Gamers. É separado, tá? Tudo separado. Ivo Moral Games, 72 okay. pessoas. O okay, que? É... Inscritos? Então nós é o que tá morando aqui. Ivo Moral Games. Ah. Só tem um... tá... Eu só tô com... Olha lá na cama lá. Você tá doido? Eu só tô com 39 inscritos. Eu comecei. 39? É, eu comecei é, eu mês passado. 72, pô. Ué, só se aumentou Ai, hoje. Eu tô... É. 62 curtidas, 72 pessoas estão seguindo. Você tá vendo do Face ou do YouTube? Tô no Face aqui agora. Ah, tá. Daqui a pouco eu vou no YouTube, pera aí. É, o do YouTube é Então, mesmo... você, precisa, você precisa alterar esse negócio do seu Face aqui, mano, porque tá direcionando pro WhatsApp. Sério? Esse botão aqui, você precisa alterar ele pra colocar seguindo, que aí fica mais fácil, mano. É que eu sou novato, tô começando agora. Como é que faz Cê isso? Me... Como é que faz? Você me achou aí? Deixa eu dar uma olhada. E aí aí olhada. agora pra mim te ajudar a mexer nisso é meio complexo. Deixa <risos> Tem que eu... dar uma fuçada aí. Deixa eu dar uma olhada lá, peraí. E no... no... No vermelhinho, como que é o nome? É o... O nome é o mesmo, o nome, é o mesmo. Eles vão, vão esperar mais provas pra poder me prender por 200 mil anos. 40 inscritos. 41 comeu. Ah, cara, então já ver. foi hoje que entrou 2. 2 não, entrou 3, ah, né? Mais um eu, tava, eu tava, eu tava <risos> com 39. 39. Esse rapaz que entrou aí agora há pouco, que falou meu nome aí, é ele também vi lá com a TV. Ah, ele também tem, né? Tem, eu tem sim. Big Joy. Doutor. Atende lá, doutor, atende lá. Ô doutor. Procura... Ô, doutor. Nossa, o cara passou e eu não vi, cara. Ô, Fala aí, que cara. Aqui, rapaz. O que foi que aconteceu, cidadão? Eu me afoguei, aí... O Samuel voltou, aí... E... Passando um medicamento aqui, você vai ficar bom daqui a pouco, tá? Um Positivo... Antibiótico... Doutor, não chegou o medicamento ainda aqui na... Ah, não chegou medicamento ah, o medicamento aqui não, Doutor. o Pix é 23... Agora chegou aqui. 2398, tá, o Pix? Deu 3 mil. 2398. 23, 2398. 2398. Pix. Ah, vi agora, se você não mande, cara. Eu já tava tentando aqui achar. Vision... Vision Gamings. Como é que tá a foto? Chegou aí, doutor? Chegou, valeu, hein? Obrigado, hein? Valeu, doutor. Mano, quando eu faço os bagulhos sozinho, sempre dá certo. Vocês, a gente fazendo os bagulhos, parece os três patetas, tá ligado? Quando vai fazer alguma ação com bagulho. Não esquece que dos 700 mil que você tá aí, 300 é do mano, viu? Lá do da Laval. doutor. Ô, oh, Vision Games. Doutor. O nome dele é Fernando, doutor. Você tá viajando aí, Fernando? <risos> Eu não tô conseguindo adicionar ele lá, não. Nárnia. Ah, vocês estão trocando informações aí e estampando de Opa, né? meu amigo. É, opa, e aí? Ô, oh, deu certo aqui, tô. valeu. Valeu, obrigado não, não, aí. Não. Você, você já viu uma história que tem assim, que diz assim. Meu filho, meu filho, tu vai ver coisa. Já escutou isso, esse ditado? Ai, aí na sua frente, coisa. <risos> não, então, tem um amigo meu lá fora dando em cima de uma lésbica. Dizendo que ele também é lésbico, entendeu? Ô ah. oh, Fernando, coisa Fernando! Aí. Fernando! É, é. Fernando. É. Fernando! Você tá me ouvindo, Fernando? Ué? Ouais, lá fora, lá fora. Fernando? Ué! Ué! Fernando! Então! Eu acho que o microfone dele deve ter.. É que. É... Ha, ha, ha, ha. Tá me ouvindo agora, Fernando? Tô te ouvindo não, cara. E aí, deu certo aí com o Fernando? Não, cara, ele me passou um negócio lá, Vision Game, lá em Nárnia, mas eu não tô conseguindo não adicionar ele, ah, tá ligado? adicionar ele. Manda no, no WhatsApp aí. Opa, doutor. Opa. Opa, doutor, tudo bom? Tudo bom. Pode estar me atendendo em que fim de leste? Estou aqui no, numa operação. Sim, pode deitar na cama que eu já te tenho. Positivo. É bem, doutor, vou falar o que aconteceu aí. É, basicamente, a viatura estava em alta velocidade, eu não coloquei o cinto direito, entendeu? E aí o caiu do carro aí mãe, e me feri muito. Ah... Eu então vou, vou... Passar um... um, fazer, oh, um fazer um doutor. curativo aqui, tá? Opa! Fazer um curativo aqui pra estancar o, o sangramento. Poxa. E aplicar a injeção aqui em você. Positivo. Oh, Ô, doutor, não tem um remedinho aí não? Só um minuto, viu? Ah. Positivo, tudo bem, fica tranquilo. Ai, doutor. Tenta tá na tira cama tira, aí que eu Deus. já passo um medicamento pra você. Qual que é o seu passaporte, doutor? Pra... É 2398. 2398? Beleza. Ô doutor, quanto que. que vai dar aí? 3 mil. Foi aí, doutor? Positivo, obrigado, viu? Qual o passaporte? Valeu. 2398. Positivo. Foi, aí, doutor? Foi aí, foi? Aí. Opa! Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado, Aí, senhor. doutor, já é era. Boa tarde, zero. Hein? Boa tarde. Valeu, hein? Valeu. Vision, vision. Por que, que eu não tô conseguindo? é que tem vários vision, vision games É, tá me ouvindo agora, Fernando? Você tá me ouvindo? É que você só curtiu, né? É, segue lá o, o o canal lá no Face lá que eu acho tu que eu não tô encontrando não aqui, pô. Tô se procurando mas não tô conseguindo. Fala aí moça, o que aconteceu? Oi. Foi o que aconteceu? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, por Oi, médica. Tudo bom? Tá me ouvindo agora? Aham. Uhum. É, tá prestando de ajuda? Eu também quero falar pra você. Querendo... Eu tava querendo um trabalho como médica, entendeu? Com quem eu posso falar? Ah, tá. É, você vai lá no edital lá do hospital, tá? E você envia um currículo. Aham, entendi. Então. Ou, então, ou então você... É melhor você passar aqui é, mais tarde e você falar direto com o diretor. Certo. Hum, é. Você sabe eu... quando é que ele vai entrar? Bom, bom, ele já saiu do serviço. Ele deve voltar agora só amanhã, viu? Hum, entendi, valeu, moço. Valeu, salva aí, Nilson. Tudo bom, Nilson? Hoje tá corrido, Nilson. Hoje tá pauleira aqui, cara. Tá foda, mano. Vision Game. Eu tô tentando um é seguir vision game mas não tô conseguindo aqui mano e agora eu vou ter que ter uma ocorrência ou oh, você deita na cama aí que eu já venho que eu vou uma ocorrência aqui na rua tá ok deita na cama aí que eu já volto A ambulância tá lá do outro lado mano. Caramba Tá É Aqui na entrada da UTI, quer ver? Puta, só faltava Cadê a ambulância? Mano? Puta merda Ih, Chegar lá os caras vão zoar Vai Ficar tudo bravo A demora <risos> Eita boa. Hoje tá pauleira no hospital, eu sozinho De novo Já vai meu filho O cinto, porque hoje à tarde eu fui numa ocorrência, bati num poste. Eu tava sem o cinto, quase que eu morro. Aqui, cara. Eu tava passando, encontrei ele aqui caído Levar ele pro hospital que eu acho que ele melhora É cara, eu fui promovido cara Na verdade eu tô como. É. enfermeiro. Eu tô como enfermeiro, ainda vou pra médico ainda. Prinho! O que aconteceu? Também não sei, Eu tô precisando de guardar meu carro, hein, doutor? Doutor, eu tô, não consigo entrar. É só um minuto que eu vou colocar você dentro da tá? ambulância, tá? Sim, senhor. Doutor, tô... ai ai ai, tô na minha perna. Ai ai ai ai ai ai. Você coloca o cinto, tá? sim Hoje tem muito acidente, cara, na cidade, viu? Acidente demais. Você é louco. Ah, que profundo. Deu uma volta aqui sem. Me atrapalhar, mas por aqui é melhor. É emergência. Fazer um negócio mais bonito aqui, peraí. Acho eu então. a te é. tirou um... a chica. Perdão. Ah. Você, você aguarda aqui que eu vou pegar uma cadeira, viu? Por favor, ele tá. Mentaliza a letra H. Isso, isso. Ah, é. Muito bom, hein? Obrigado, viu? Ai, ai, ai... Vai Oh, oh, oh. aí vai, vai. Tô, Ai, ah, eu tô com o dor na minha perna. Será que eu quebrei minha perna, eu tô... É, eu vou dar uma examinada aqui já. Pelo amor de Deus, eu espero que não. Pronto Você sabe como é que sai? Eu mentalizei o. Ei Tô futurando! Tô futurando! É FC, é apertar X Ah é verdade, X Deixa na cama, por favor tá doendo, tá doendo na perna direita doendo. deixa eu cuidar aqui logo do ai, ai. aqui no seu ombro aqui tá sangrando muito, tá? vou estancar esse sangue tá? e aplicar uma é injeção aqui pra você, tá? eu tenho medo de injeção doutor? Pesado, hein? É, daqui a pouco você tá novo em folha, hein Hoje a cidade tá movimentada, muito acidente, viu Ó, já outro chamado é mesmo? É, outro chamado já Alguém foi atender ele É, você vai pagar no Pix ou o dinheiro na mão? No Pix, eu tô... Tá, é 2398. Qual o valor? É 5 mil. Só que eu não consigo fazer agora, viu? 5 mil? Cinco. É porque atendimento fora do hospital é 5 mil. Aumentou agora? Onde né? é? 3? É 3 dentro do hospital. Agora se a gente for entendi. buscar você na rua, é 5. Ah, entendi. Então, eu não tô conseguindo ainda. Acho que eu tô meio fraco ainda. esperar um pouquinho certo Se, senta aí, doutor, descanse um pouco, o senhor deve estar muito cansado também eu vou atender o, o chamado aqui eu vou ficar aqui aguardando o tiro. É. aperta F6, você consegue Dá, dá para fazer? E continua curando? Isso, continua. Aí você deita de novo. 23,98. É? Eu não pegar meu celular. Eu cheguei a pegar meu celular, doutor. Deixa eu deitar de não esperar o tratamento acabar. Um finalzinho. É, é, deixa eu... Você tem cartão? Oi. Tá com cartão aí? Tem, tô, tô. no cartão é mais fácil. Como é que é? é você, você vai lá em, em banco. Eu não consigo pegar o, o cartão, o, o celular. O celular. Pera aí, falta um finalzinho, eu já, eu já tomo um chá. Fica tranquilo. Tá quase. Aí, concluí. Vou tomar um chá. Você segura aqui, doutor. Tá, tá. Depois você acerta. E aí? Tá melhor? Você tá melhor? Opa, tô. Olha o nome do cara, Lucifer. <risos> <risos> aí é brabo. O cara chamando ali Lucifer. E aí, Fernando, é tá Fernando. me ouvindo? E aí, doutor, beleza? Agora voltei. Tava com problema na mente. Ah, tá, cara. Então, então cara. Eu, eu, você tô me vendo, achou? eu tô vendo sua mensagem lá Aí eu clico em cima lá e não, não aparece não pra seguir você, por quê? Que estranho, depois você entra lá por esse nome lá que é esse mesmo É, é tá como Fernando Fernando Alves, Fernando Alves, DJ Se você colo... Ah tá, é que esse nome é meus, meu perfil normal Aí eu também te curti lá a sua ah, página pelo cara. Vision Gamer ah tá, é, então é, você tem que eu acho que é seguir a página que é pra mim poder... Eu já segui, eu já segui já, ó, eu vou fazer assim, eu vou escrever o nome e você só copia e cola no Face que vai dar certo. Pronto, eu, tô, eu não tô conseguindo, como eu tô ao vivo é mais complicado. Pronto, e aí, já fiz Beleza, beleza, vou ver aqui. Fala da alto, beleza, da alto. Eu tô. Eu tô, voltei. Daqui a pouco eu vou entrar lá no Ponte Branca. É, o, o Pix é 2398. Eu sei, é 5 mil. Isso, positivo. Chegou aí? Chegou, valeu, obrigado, hein. Muito obrigado, viu? Pera aí, Fernando, que eu tô entrando lá pra ver se eu consigo E aí deu certo doutor? Eu tô na tua página aqui, tô procurando aqui como é que faz pra seguir, cara. Oxe, <risos> <risos> <risos> caralho, é. tá aparecendo não aqui pra mim seguir. Curtir alguma é coisa. essa página que você tá aí tem um caminhão? Tem sim, tem. Eu, eu mandei uma aí, mensagem, olha tá. lá a mensagem. Então, então não, é, não é essa página aí não. Eu vou eu vou anotar seu celular, eu vou trabalhar de paramédico de novo, a gente vai se falar mais vezes. Ah, beleza. Você, você trabalha de paramédico? Na verdade eu comecei no RP de paramédico, aqui nesse, nesse hospital aqui com o Bruno, ah, aí, aí, saiu. aí saiu, e o doutor Anório Galo, aí teve uma época que a cidade caiu, aí eu tinha parado de jogar e voltei de novo, aí entrei para umas FARC aí, mas não é meu perfil não, aí eu vou ah. voltar para paramédico, eu tô vendo o pessoal aí para poder entrar de novo. Mas lá no, no, no, no YouTube você conseguiu? Sim, no, tô, no, tô nas duas páginas sua, Já tô seguindo nas duas. Deixa eu ver lá no, no, no YouTube. A minha no, no YouTube é Fernando Vision Game. Como Fernando Vision Game Positivo Fala galerinha que tá aí na Ivo moral joinha Ó, esse doutor aí, viu? Tá de parabéns, viu, galera? Pronto, consegui. No YouTube eu consegui. Agora depois eu, eu vejo lá o... Vejo lá o... Do Facebook. Beleza. Olha, a cidade tava cheia. Cara. Parabéns, doutor. Parabéns. Seu trabalho é maravilhoso, doutor. Valeu, obrigadão, obrigadão, hein? <risos> Eu preciso voltar, cara. Eu preciso voltar. Eu preciso aprender, na verdade, alguns comandos aí que eu esqueci tudo. está um tá chegando um rapaz machucado aí, ó. Eu te passo tudo. Tá chegando um rapaz machucado aí. Amanhã, amanhã você fala com o Bruno, acho, acho que o Bruno volta, volta hoje. Cara. Volta hoje cara. É, o Bruno tava aí, eu devia ter falado com ele. E aí, e aí jaspion. jaspion! E aí, Jaspion? Que Jaspion? Para aí, jaspion. <risos> Já <risos> <risos> oh, Paulo Region, Paulo Nossa, eu sou seu fã, dá toga. Hey. ai. É <risos> Judo, Power Ranger, pra Valeu, Power agora viu? Eu... Ei, doutor, me ajudei. Opa, Vamos lá. Opa, precando a injeçãozinha aqui pra você ficar novo em folha e prender os ETs, tá? A ETs tá cheio na cidade, viu? Que isso, sério? Tem muitos ETs, cara, eles estavam aqui ontem. Bom, é que meu peito, hum, bom saber, bom saber. Ó, oh, o Bruno bons. tá aí, o Bruno, o diretor Bruno. É, é o Bruno? É, fala com ele. ele. Eita, rapaz. escondeu, escondeu não é não. Precestei aqui, rapaz. Foi aqui não. Doutor tá todo tatuado, o que aconteceu? Rapaz, é... é... Ô Dalton daqui, Dalton, daqui a pouco eu entro, eu entro Dalton. Dalton. Glass, no ponte branco tá pra nós jogar. <risos> Quem que, é que tá aí, Dalton? É você. Opa, isso, lembra de mim, doutor? Matheus é. e Gustavo. <risos> Muitas histórias, né, doutor? Né Olha <risos> aí, Bruno o, o, o, Fernando o Fernando quer voltar. voltar Quer voltar, Fernando? Ô, doutor, roubei o mundo aí, doutor Mas esse mundo aí é muito doido, doutor Só tomei prejuízo, doutor Você tá doido, doutor Esses okay. meninos na rua é tudo violento, doutor qualquer que Pix? 10 Até o pix do teu, fala pra nós. É 2398. Quer voltar pro hospital, Fernando? Chegou aí, chegou aí. Ver. Chegou, valeu. Vou voltar pro hospital. Valeu, Agora muito obrigado. Aprendi um pouco mais, só preciso aprender outras coisas. Mas agora já tem uma noção melhor de como mexer. Só não sei, manjo muito ainda na viatura, mas sai a é coisa rápida. Mas aí eu já entrei pra faca ali, já. É, é só que... tomei prejuízo. É. <risos> tomei cadeia. Hoje já os caras me, me roubaram minha moto, me mataram. <risos> isso Você é doido? Essa cidade é muito louca, doutor. Você já Os caras já lá? Não, eu tava comentando com ele aqui, aí eu tenho até um menino que tava na fac lá, cara, e ele também tá querendo. Aí ele falou, ah, vou falar com os ADMs lá, eu não sei como que procede aí. Eu ia até te chamar no, no Zap aí pra ver como que faz. Certo, mas aí o certo você teria que conversar lá com o seu líder, viu? Antes de ah, tá... Aqui. Tá, eu... ah, tá, tá. Ah, tá, não tem, o pessoal saiu tudo da fac, mano. Ah, então ah, ok, tá... então... Então. É a Al-Qaeda lá que eu tava. O pessoal saiu tudo. Eu tava com o menino lá e falei: Meu, não tem mais ninguém. Só tá aí você. Ai, e ele não quer e nem eu que Prontinho, quer dizer nada. O que? Já, doutor? Oh. Caramba, doutor. Eu vou tentar trazer ele aqui. Que aí, montar uma equipe de trabalho boa aí nesse hospital aí, doutor. Aí sim. Aí, sim. aí sim. E ele o menino, aqui, ele né? é bom, esse menino ele é bom porque ele tá todo dia, cara. Positivo. E, e é bom que ele pode dar uma atenção melhor, cara. Aham. Uh -huh. é eu... Tem eu oh, e tem o... o, o... Tem, tem o um menino, menino também, também, que é o, que é o sei, Santos. O Santos, Santos também trabalha, trabalha, todo trabalha todo dia comigo. Ah, sim. E a moça que trabalhava a sua, a sua esposa aí, doutor? Ei, esposa, né? <risos> Sério, doutor? Aham. Uh -huh. uh -huh. Eita, que coisa chata, hein? Pois aí é. ela não, não tá mais. Não tá mais. Mas Eita. eu acho que ela vai dar a volta. Viu? Ah, sim. Tomara, né, doutor? Tomara Vou que dar. possa restabelecer aí, da melhor forma, né? É, eu acho que não é ficou nesse sentido aí, viu? Né? Ela vai voltar mais pra trabalhar aqui hum. mesmo, porque é. eu mesmo cansei de. Sabe, de. Entendi, doutor. <risos> Resumindo. Mas faz parte, Mas, né, doutor? Como vocês se separaram trabalho, né? Como... Sim, sim. E você tá de... você tá de... no tribunal ainda? Tô. Ah, sim. Aí você fica intercalando lá e aqui? Sim, sim. Quando tem audiência, eu tô lá. Entendi. Aí eu preciso arrumar esses uniformes aí, pra me anotar aqui, pra mim não depender de ninguém, ficar perdido. Você vai entrar em serviço agora? Vou. Vamos cá então, meu amigo. Vamos lá. Você tem radinho aí? Opa, senhor. Opa, Opa que posso te ajudar? É, eu tô com uma dormência aqui no braço, tá doendo um pouco. O senhor podia dar uma olhada? Opa, posso sim. Você pode deitar nessa, nessa cama, cama aqui, ó, que eu já, já tenho você. Sempre. Você vai é pagar pelo PIX ou o dinheiro na mão? PIX, PIX Pronto, tá aplicando aqui uma injeção para dor, viu? Beleza, muito obrigado aí, Ó, oh, o meu Pix, PIX é 23,98, tá? chegou hein? Oh, chegou, valeu, obrigadão, viu? Valeu, valeu. Escuta Positivo Bruno, eu vou ter que dar uma saída aqui na arnia E já volto, tá? Tranquilo, tranquilo, vai lá Eu vou sair de serviço e aí eu volto Fechando, querido Parceiro, vai continuar não vai sair vai sair da live também? é eu vou resolver um vou resolver um negócio aqui na arnia já volto Beleza. aí eu te ajudo viu beleza tamo junto ó você vem aqui ó já sabe como que faz né ah eu tava aqui pra chamar o um menino aqui pra trocar de roupa é aqui ó pra ver a... Aproveitar que o Bruno tá aí, é aí Ah sim? É, eu tô tentando chamar o um menino aqui, Nine, aqui pra ver se ele entra Ah tá, você não, vai... você não vai vestir a roupa agora não? Vou, vou, só tô tentando chamar ele aqui pra ver se ele entra aqui já essa daqui mesmo? esse azul? o cara tem até algema é, por enquanto é essa daí é ai, depois eu, eu já a branca. a branca foi o que me passaram no, passaram, no passaram no começo beleza, tranquilo eu fiquei passando eu daí aí, e depois, depois mandaram vestir a branca. branca ah, entendi, beleza tamo junto, como <risos> que é seu nome doutor? Ivo, Ivo, Ivo Moral, Moral, Games. Moral, Games. Moral Games no, no, aqui também? é, aqui, é, aqui também, Tem que alterar esse é nome, branca, cara ah, beleza no começo, Beleza, no começo, entendeu? Eu coloquei esse nome. <risos> Tranquilo, pô. Vai estar tá estranho é pra isso. caralho. Ah, não. Ivo, Ivo já tá bom. Doutor Ivo. Não é isso, pô. Valeu, valeu. <risos> valeu. Pessoal, vou tá, estar tá saindo aqui do dessa live aqui do GTA, eu vou entrar no Ponte Blank, jogar um pouco do Ponte Blank e depois eu volto com o GTA.